Na verdade, a gente vai receber aqui o Fabrício, Fa Fabrício Zuardi, ele é, é tech lead na Stock e ele também participa de diversos proje projetos open source e ele vai falar um pouquinho sobre? Vai falar um pouco sobre Reason, vai explicar um pouco o que é essa linguagem para a gente, um pouco do que a, a sintaxe dessa linguagem traz e as vantagens dela em relação a, ao JavaScript puro. O JavaScript, né, é? Ele vai também botar a mão na massa aqui. É, ele está tá com coragem hoje. Vai fazer um live coding. Bom, de uma salva de palmas aí para o E. Olá. Só um minutinho e vou botar a apresentação aqui. Resolução está estranha. Ah, será que vai dar para ver exemplo de código aqui? Dá para ler alguma coisa aqui? Está bem ruim, né? Draw circle. Tá. Ah, tudo bem. Tem uma resolução maior? Será que eu consigo fazer alguma coisa aqui? Vai? Coloca o Q no 3? Só um minutinho, galera. Galera, aproveitar o tempo aqui e fazer uma pergunta para vocês. Quem, quem é da região aqui de São Carlos, Araraquara, Rio Claro? Ah, tem bastante gente. É, Melhorou? Não. É, rolou? Vou, vou aproveitar para fazer então propaganda do OpenSanka para quem não conhece. O OpenSanka é uma comunidade de, voltada para o desenvolvimento de software aqui da região. E a gente tem um grupo que estuda espe, especificamente front-end, né? que nasceu como uma iniciativa do Rafa, que não está aqui, e o Marcelo, que está apresentando também. Então, eu convido todo mundo que é da região, e também quem não é, né, mas quiser vir aqui na, nos nossos encontros, a gente tenta fazer mensalmente um bate-papo sobre diversas tecnologias, é, tretas de framework, esse tipo de coisa. Assim. Coloca uma faca no meio do, da, do lugar e deixa rolando lá. Então está todo mundo convidado a participar. A comunidade que o Rafa estava falando começou principalmente com React, mas a gente viu a necessidade de abrir um pouco mais para os outros front-ends, para as outras bibliotecas, então agora é Open Source Front. Então todo mundo está convidado para os próximos eventos, a participar, a trazer o conhecimento e difundir aí novas tecnologias. Para quem ainda não está, é só procurar no opensanca.com.br. Tem o Slack, tem o Meetup, tudo lá. Então. Vamos lá, então, com o Fabrício Zuardi. Boa tarde, galera. É... Isso aí. É... Meu nome é Fabrício. Eu sou aqui de São Carlos mesmo. O uh, nome da minha apresentação, o título é essa aí, Conheça o Reason. Uh, eu não acho que seja um bom título. Foi o que eu consegui pensar ontem à tarde, quando me convocaram para substituir um dos palestrantes. Uh, mas tudo bem, uh, vamos tentar seguir nessa linha. Porque eu acho que a maioria daqui é developer, é, muitos fazem React. Então, eu acredito que uma parcela já conhece o Reason. Mas, só para eu tirar essa dúvida, quem aqui não conhece o Reason? Uau, é uma boa porcentagem. Então, acho que eu acertei no título. <risos> Porque eu submeti uma palestra para esse evento. Era de Reason também, mas era já um, um negócio... Um pouquinho além do introdutório. E como eu não fui selecionado, eu nem preparei essa outra palestra. É, essa aqui é o que dá para fazer, que deu para fazer em algumas horas. E eu acho que vai ser bem proveitoso, porque muitos de vocês ainda não conhecem. Então, calhou de uma coisa introdutória. É, um resumo legal. Vamos lá. Então, quem não nunca ouviu falar de Reason, pode ter algumas perguntas básicas, né? Do tipo, que raios é Reason? Por que eu deveria conhecer Reason? Quem é Reason na fila do pão? Né? Final. Então, vamos começar pela primeira. O que é Reason? Se né? é, vocês procurarem Reason ML no Google, é, vocês vão cair numa página do GitHub. É um projeto que nasceu no Facebook também. É, criado pelo Jordan Walk, que é o mesmo criador do React. É, uma curiosidade aqui, o primeiro protótipo do React, React, todo mundo sabe o que é, né? Tá. <risos> tá. O primeiro protótipo do React foi escrito numa linguagem que chama Standard ML. Standard ML. Ela é uma linguagem da família das ML. É, depois, vocês procuram na Wikipedia, eu deixei um link aqui. É, eu acho que eu postei os slides no meu Twitter, mas eu posso passar para quem quiser também. É, na época que o Jordan estava fazendo esse protótipo do React, ele escolheu... O, fazia muito sentido na cabeça dele ser escrito em, em XML, é, chegou num ponto... Tem alguns podcasts, entrevistas muito interessantes sobre isso. Chegou num ponto, ele migrou, teve que migrar para OCaml. Quem aqui é já ouviu falar da linguagem OCaml? Tá. Menos de 10 pessoas. É, chegou um ponto, ele é, teve que migrar para OCaml, continuou o protótipo dele em OCaml. E... Aí ele viu que, sempre que ele tentava mostrar alguma coisa para os colegas de trabalho dele lá do Facebook, é, olha que legal esse protótipo, vê se faz sentido. É, tipo, a galera fazia uma cara de interrogação, não entendia, porque o camel não é uma coisa que muita gente tem né, no seu repertório. Então, ele acabou portando esse protótipo para JavaScript, e o resto é história. Né? É, então voltando, saindo dessa tangente aí. Reason é, é um projeto, é uma sintaxe para essa linguagem OCAML. A linguagem OCaml ela é da família das ML. Ela, tem, ela é mais ou menos contemporânea do Python. Ela deve ter uns 20 anos. Um pouquinho mais de 20 anos. É, ela é uma linguagem funcional mas não é super estrita, ela não é. Uh, ela, é uma, ela tem algumas escape hatches, né? umas escotilhas de escape, assim, né? então você consegue fazer mutação, ter side effects nela, que às vezes no mundo prático do dia a dia, das demandas rápidas, pode ser útil. Né? Uh, uma das características fortes de OCaml é que ele tem um sistema de tipos bem robusto. E o compilador dele é muito rápido, muito eficiente. É, gera assembly, né, código de máquina. E você tem algumas formas de fazer ele compilar para JavaScript também. No caso do Reason, eles divulgam o projeto BuckleScript, que é um projeto da Bloomberg, que é um compilador de OCaml para JavaScript, ao invés de código de máquina. Então, a uh, reason é isso. Uh, um cara que gostava muito de OCaml, queria que o mundo tivesse contado com OCaml, mas uh, o que domina o mundo é JavaScript. Então, a sintaxe de OCaml talvez pudesse ser uma barreira. Ele fez uma outra sintaxe para a linguagem OCaml, que é mais familiar para gente que trabalha com JavaScript. Então... Por que, que eu deveria conhecer o Reason? Que é o título dessa, dessa talk. Né? Conheça o Reason. Por que, que alguém deveria conhecer uma outra linguagem? ou, né? Sei lá, é uma pergunta profunda. A gente pode discutir isso no Happy Hour. Mas, é, por que né, qualquer pessoa aprende uma linguagem nova? Ou aprende qualquer coisa nova? né? Tem muitos motivos. É, eu separei alguns que na minha opinião fazem certo sentido e por mais que a gente goste de javascript eu trabalho desde que eu me conheço por gente com web eu peguei o comecinho da web assim é, já passei por um monte de coisa flash, action script é, parei no javascript é o que fez minha carreira é o que me dá dinheiro é, então Gosto muito de JavaScript e eu acho que todo mundo aqui também gosta, porque a gente sacrificou um sábado nosso para estar aqui, né? É, vendo mais gente da comunidade, né? Uh, eu não, não vim aqui para falar mal do JavaScript, mas um dos motivos que eu acho que todos nós devemos dar uma prestar uma atenção no Reason é porque o JavaScript ele tem algumas deficiências. E a gente é vítima disso todo dia. Né? É, eu acho que, eu não vou perguntar aqui, mas eu acho que se cada um de nós puxar aí na memória qual que foi o último bug que resolveu, a chance de ser tipo um type error, alguma coisa, undefined is not a function, sei lá, é, é uma chance grande. assim. É, isso é, em parte, sim, culpa da linguagem. As bases do JavaScript são aquela linguagem que a Raquel falou aqui, feita lá pelo Brandon Icke em 10 dias, naquela correria. É, tem um documentário muito bom lá do Code Rush. É, recomendo que todos assistam. Enfim, mas também é muito fácil jogar a culpa na linguagem, sendo que nós somos seres humanos e a gente também tem deficiências. né? Então, a gente escreve código bugado. Né? A gente pode ter a impressão de porra... Eu programo há 20 anos, né? o meu código não sai tanto bug, sai. Toda semana eu ponho bug no código. É, não tem para onde fugir. Como que a gente evita essas coisas? Teste, claro. É, quem daqui não faz teste ou não está fazendo teste, deveria repensar e começar a fazer. É muito importante. Porque... Código novo introduz bug. Isso é um fato. Outra forma, além de testes, eu não estou falando ninguém, para ninguém abandonar teste, é você ter um, ferramentas que te ajudam a detectar certas coisas que a gente conhece que vai dar problema. Um compilador é uma dessas ferramentas. Tem outras ferramentas, né, o, o, os linters que a gente usa, uh, revisão de código, né? não só ferramentas, mas práticas também. Então, quando você tem uma linguagem com um compilador, um compilador que checa tipos e checa uh, as possibilidades, né? ver se você está cobrindo tudo que o seu código deveria estar tá cobrindo, uh, vai di diminuir um pouco. É um negócio que vai te ajudar a monitorar essas possibilidades de, de bug. Aí eu botei, tipo, conhecer, coisa nova, novos paradigmas. Então, para quem está acostumado a alguma coisa muito orientada a objeto, ou muito imperativa, é, ter contato com uma linguagem um pouco mais funcional é legal. Você vai conhecer algum... Vai aumentar o seu repertório de coisas que você é capaz de fazer. E abrir a mente. Né? Fora... Melhor, melhorar o currículo, ter a possibilidade de ter um diferencial, ir para uma empresa que está né, explorando certas apostas, precisa de um profissional um pouquinho. É, um pouco, que se destaca um pouco mais. Né, porque se a gente parar para pensar que nem na, na palestra anterior, React já tem aí, sei lá, quase cinco anos, não sei, direito, não vou chutar. Então, já é mainstream. né? Isso não é mais um diferencial. Então, o que, que os early adopters estão prestando atenção, o que, que eles estão fazendo? Se eu desse essa palestra, há cinco anos atrás, ou quatro anos atrás, sobre React, seria mais ou menos a mesma situação. O pessoal ia estar tá em cima de uma onda e falar assim, não, eu tenho que dar o meu foco nessa onda, porque... É o que o mercado está querendo, mas amanhã a onda muda. Né? E essa é uma das tecnologias. A gente vai. Eu acho que a outra pergunta tem a ver com isso, né? Quem é Reason na fila do pão, né? Por que Reason e não Elm Ou TypeScript? Ou Flutter? WebAssembly? Sei lá, qualquer coisa. É, nenhum motivo específico. Eu só gosto de Reason. E. Eu acho que todas essas estão em algum período na naquele gráfico tradicional do livro Crossing the Chasm, né, cruzando o abismo. Não sei se tem tradução é, das coisas que os early adopters estão usando e muita gente morre nessa etapa, mas alguns sobrevivem e vira mainstream depois. Então, eu acho que na fila do pão ele é só mais um. Pode ser que Elmi seja a grande aposta, pode ser que Flutter seja a grande aposta, a gente não sabe. Eu gosto do Reason, e eu gosto de falar sobre o Kernel, eu acho que tem umas coisas que, né, que nem se a gente pensar para trás, né, na época teve uma época que CoffeeScript era um, uma coisa do momento, né, e hoje ninguém mais fala ou sabe o que, que é. É, foi inútil? Morreu à toa? Não. Muitas as... Veio um aprendizado de CoffeeScript para o ES6, para as novas versões do JavaScript. Então, acho que... É, né, ó, a possibilidade de sucesso não tem que ser só a única variável aí nessa equação. Muito bem. Chega de blá blá blá. É, eu quero mostrar algumas coisas que... Eu gosto da sintaxe e, do, e da linguagem do OCaml e da sintaxe do Reason. Então, funcionalidades bacanas. Vou começar por duas muito fáceis, é, que não é bem a coisa que eu mais gosto. São só, tipo, low-hanging fruits, que JavaScript já deveria ter resolvido e até hoje não resolveu. É, e a, ou a gente se conforma com alguns workarounds ou bibliotecas que a gente usa. Uma delas é lambda arguments. Então, você pegar, tipo, Python, você pode passar uma, os parâmetros da sua função via nome e não via ordem. Né? A gente se vira no JavaScript usando o object destructuring, é, né? quando a gente faz aquelas chaves né, para... Tipo, para pegar propriedade de componente React, essas coisas. Então, é, a linguagem tem. JavaScript não tem, Reason tem, OCaml tem, Python tem. É, mas a gente meio que se vira no JavaScript e não tem problema. Currying. É, quem aqui não sabe o que é currying, Tá. É o seguinte. É, também conhecido como Partial Function Application. Né? Então, uh, quem aqui já ouviu falar da biblioteca que chama randa? Ramda, alguma coisa assim, um, né? Uh, beleza. O que, que é Partial Function Application? Você tem lá uma função que recebe dois parâmetros. Que nem aqui, no caso, é a função soma. Não está não dando para ler, mas está escrito let add igual x,y, que retorna x mais y. Essa é a função, a função de soma. É, se eu passar dois argumentos para essa função, ele soma os dois números. Em linguagens que você tem partial application, né, uma aplicação parcial da função, você pode passar só um dos dois argumentos. E aí, o que, que ela vai te retornar se ela não vai ter o segundo número para somar. Ela vai te retornar uma outra função que recebe um argumento, que é o argumento que está faltando. Então, o currying é isso. Você é, passa só parte dos argumentos, o que você tiver, ele te retorna uma função, que nem aqui no exemplo, ele chamou a função de soma passando 5, e isso retornou uma função, e ele deu o um nome para essa nova função de adiciona 5. Então, a partir de uma função que adiciona A e B, você adiciona só o A, e ele te retorna uma função que você passa só o B, e ele termina a função. Isso é currying. Mas isso também não é o que eu acho legal da linguagem. Dá para suprir essa necessidade do JavaScript usando bibliotecas, tipo Ramda. E tudo bem, segue a vida. Para quem não conhece, e eu acho que é a maioria de vocês, Ramda é uma biblioteca muito legal, é uma boa porta de entrada para a programação funcional também. É r a m r Sei lá, é alguma coisa assim. É tipo lambda falando errado. Randa. Beleza. Então, esses são dois detalhezinhos que a linguagem também tem. É legal, a linguagem é legal. Então, não são as coisas que mais me atraem nessa linguagem. O que, que eu realmente gosto em Reason? É, e aí a gente começa uma discussão um pouquinho mais séria e filosófica, que é como a gente desenha as nossas aplicações. Né? É, e ter um, um sistema de tipos decente, moderno, é, faz muita diferença nisso. Então, eu vou falar aqui de uma característica dessa linguagem, que é a possibilidade de você declarar tipos abstratos. Abstract types. que, que são, é, quem já programou, ou, quem aqui já programou em TypeScript? Legal. É mais, gente, mais do que gente que já experimentou o Reason, mas ainda assim é tipo menos de 20. É, beleza. É, numa, numa, num sistema de tipos, tipo o do TypeScript, é, ou em linguagens que possuem tipos, linguagens tipo estaticamente tipadas, você pode indicar para o seu código o que, que é certo valor. Você fala, ó, essa minha função. Espera uma string, um inteiro, um decimal, whatever. Abstract types é quando você não quer chegar até o tipo primitivo. Ou você não quer se preocupar naquele momento em chegar até o tipo primitivo. Você só fala, não, minha aplicação trabalha com product, payment e sale. Então, tá aqui, três tipos abstratos. E aí você vai fazer lá o seu módulo de coisa que recebe um produto e um sale e retorna um, sei lá, um, pay, um payment e, e constrói um, um objeto, um componente, alguma coisa assim. É, por que o Abstract Types é legal? Porque ele te ajuda a, a escrever documentação no código. Modelar o domínio do seu problema no código e compilar ele e ver se a implementação de certa spec que você fez está válida ou não. Por exemplo, é, em computação tem um paradigma que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que chama Domain Driven Design. Acho que alguns já ouviram falar desse termo. O que, é, uma das coisas... é é assim, eu não sou nenhum especialista nisso, é, e nem há é um negócio tão focado para a linguagem funcional. É, eu acho que o, as, os dois livros principais desse assunto são todos sobre orientação a objeto e tal, mas tem algumas coisas que eu gosto de pescar desse, desse paradigma, que eu acho que aplica muito ao nosso dia a dia. Uma delas é... É um negócio que chama linguagem ubíqua. O que, que é a linguagem ubíqua? Quando você vai desenhar um sistema, você fala com um especialista daquele domínio. Nesse, talvez é o cliente, para quem vocês vão desenhar esse sistema, alguma coisa assim. Esse cara, ele manja muito da área dele, ele manja muito desse problema, do domínio desse problema. Ele ele tem um, um vocabulário dele. Ele, ele chama uma coisa de cliente, ele chama uma coisa de pagamento, ele chama uma coisa de, sei lá, produto. O que é uma coisa que chama cliente para um especialista ou para uma área, em o, outra área não chama de cliente. Então, você poder conversar nos mesmos termos do cara, para quem você está modelando lá o problema, é importante esse conceito de linguagem ubíqua. Muito bem. Esse cara não quer saber os detalhes da implementação. Ele não quer saber se o produto vai ser uma string, se payment vai ser um decimal inteiro. É, ele nem sabe, às vezes, o que é isso. Pode mais confundir a cabeça dele. Mas, beleza. É, se você falar palavras que ele entende, produto, payment, sale, é, você vê que da metade para cima desse slide, são coisas que qualquer um consegue ler, e da metade para baixo, é só detalhe de implementação. Muito bem. É, vou correr aqui. Mostrar algumas coisas, eu só quero despertar o interesse de vocês, depois vocês entram nos links e, e mandam ver. É, beleza. Tag de unions, também conhecido como sum types ou variant types. O que, que é isso? É, olhando, batendo o olho aqui parece que é um enum, né? Enum é outra coisa que também a gente acochambra no JavaScript. É, enum é um variant type. É um variant type bem simples. Então você tem lá uma resposta que pode ser yes, no, pretty much. E se você tem uma função que recebe um um argumento desse tipo, é, o compilador vai verificar se você está testando os três casos possíveis. Senão ele vai te apontar, ou oh, você esqueceu do perdi mancha aí, alguma coisa assim. Tudo bem. Tirando os enums, você pode usar também, na hora de construir um Variant Type, argumento para tipo. Isso é um negócio bem louco também. Então, vamos supor que você tem um tipo que é contato. Você pode receber... Pode ser, pode ser ou Twitter, ou website, ou e-mail. Se for Twitter, tem que ter o Twitter handle. Se for website, tem que ter o URL. Se for e-mail, tem que ter um e-mail válido. Então, você pode falar assim, essa coisa que eu estou esperando, ou é esse tipo, ou é esse tipo, ou é esse tipo. Por isso que chama soma também, às vezes. E com isso, você consegue usar uma característica muito legal dessa linguagem, que é pattern meshing. É isso que eu acabei de falar, tipo, a sua função vai fazer tipo um switch num tipo variante, e o compilador vai te fazer questão, te, meio que te obrigar a que você esteja tratando todos os casos, que o seu switch seja exaustivo, né? Tudo bem. Passa aí que está acabando o tempo. Estou acabando também a palestra. É, esse é um assunto, assim, tipo... Tem uma palestra do Cheng Lu, de mais de uma hora, só sobre módulos em OCaml e Reason, que, do mesmo jeito que, para muita gente, quando vira aquela chave, de que fala, porra, JavaScript é incrível, porque funções são cidadãos de primeira classe. Essa, essa explosão da mente em OCaml é, é muito grande quando você começa a entender módulos também. Módulos são arquivos, é, ou mini arquivos, você pode botar vários módulos no mesmo arquivo. E eles são cidadãos de primeira classe em OCaml também. Então, você pode ter um módulo que tem uma função que retorna um módulo. É uma, doido, uma doideira. E você pode fazer metaprogramação, várias coisas. É, tudo bem, meu tempo é curto. Eu espero ter despertado... A curiosidade de vocês e eu gostaria muito que é, as pessoas se fossem atrás de ver o que, que é isso não pode ser um negócio para não usar agora pode ser um negócio para fazer no seu tempo livre mas é, eu acho que conhecer isso é um negócio que todo mundo tem muito a ganhar é, eu deixei uns links aqui esse primeiro link, Tame the Meta Language, foi a, a palestra no React Conf, quando, em, acho que 2017, 2018, 2017, quando Cheng Lu introduziu o React para a comunidade do React, é, o Reason para a comunidade do React. E meu, é uma palestra incrível. Ele fala, ele faz uma analogia com o filme Contato, aquele Arrival. É, de quando você aprende uma linguagem nova, você consegue comunicar coisas que você não conseguia antes. É incrível. Então, esse primeiro link aí é a única coisa que vocês precisam clicar. Vai ser o suficiente para deixar vocês com água na boca, para ficar, sei lá, três anos se enfiando nisso aí, fazer cinco palestras e coisas do tipo. Essa já é a quinta palestra de Reason que eu apresento. É, bom, é isso aí. Muito obrigado. O... Oh, meu handle é fcsward, no Twitter, no GitHub. É, a gente tem uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, era o último link daquela lista. Aqui em São Carlos e em Ribeirão Preto, às vezes a gente organiza dojos de Reason e de Camel. E essa comunidade chama San Camel e Ribeirão. E a gente é um grupo de Telegram. t.me o pessoal gosta muito de falar de Reason, Alchemo, linguagem funcionais e assuntos correlatos. Uh, e aqui tem mais links. Acho que era isso. Obrigado. É, como a gente está um pouco adiantado, a gente vai aproveitar para fazer um... Um live code aqui, rapidão, então, com o Fabrício. Aproveitar né, o conhecimento aqui. Não, vamos lá. Espera aí. Esse não dá zoom. Ah, mas está bem grande aqui. Está melhor do que estava antes. Pode ser. Eu queria mostrar duas coisinhas só. Bom, esse é o R-Top. Ele é tipo. Apesar de o Camel ser uma linguagem compilada, é, tem esse, esse ally aqui para você fazer alguma tipo um console para você fazer coisas rápidas aqui. né Então, uma coisa que eu não falei. Ele infere todos os tipos. Você não precisa ficar de, a, fazendo assinatura de tipo se não quiser das coisas. Então se eu fizer let sei lá a, a igual a 10. Let c igual a x, x que retorna X mais Y, sei lá. Ah, ele está falando que não recebia o X, entendeu? É como se tivesse um buddy do seu lado, sempre falando, oh, você esqueceu isso, você esqueceu aquilo. Tipo, essa é a vantagem de você estar tá com um compilador ali. Porque eu fiz um negócio que recebe um argumento só. Então, agora ele recebe dois argumentos. Retorna um negocinho ali e tal. Olha que coisa. Em nenhum momento, nessas últimas duas, três linhas, eu falei que X era inteiro, ou que Y era inteiro, ou que C era inteiro. Ele inferiu tudo isso aí porque eu usei um operador de inteiro, que é o mais ali. Enfim, essa é uma coisa que eu queria mostrar. E a outra coisinha, é só mostrar um exemplo. Ah, sim, ele tem uma interoperabilidade com JavaScript muito legal, então você pode misturar coisas de Reason no meio de um projeto de JavaScript seu. Então, esse JS log aqui é do projeto Bucklescript. Ele Põe algumas coisas do standard library de JavaScript, tipo o console.log, que deu hello sunk aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês, eu vou comentar aqui, era aquela parte do pattern matching, que no exemplo lá. Pattern matching, aqui, ó. Esse é o exemplo que tem na página do Reason, tá? Se eu descomentar aqui esse exemplo, e pôr para compilar. Ele, ele me deu um erro aqui embaixo. You forgot to handle a possible case here. You forgot to handle a possible case here. Por quê? Porque essa função que eu estou fazendo pattern matching, ele espera, ele espera uma coisa que tem good ele tem o tratamento para good result. Bad Result. Mas ali na linha 71, o meu tipo variante, além de Bad Result e Good Result, ele tem a opção de No Result. E No Result é uma coisa que eu não estou tratando, então o compilador nem deixa eu ir para frente com isso aí. Esse código nunca chegaria em produção. É, então, é a grande promessa do, do mundo sem erros de runtime. Eu acho que é uma coisa que vale a pena ser explorada. Acho que era isso aí. Galera, alguém tem pergunta para o Fabrício? Perguntas? Não? Eu posso perguntar? É, você falou que tem interoperabilidade com JavaScript. É, Existem boas práticas para a gente fazer isso e não virar tipo uma salada que você não sabe se está trabalhando com Reason ou se você está trabalhando com JavaScript? Alô? Tá. Eu acho que a boa prática é você fazer... É porque é o seguinte, você, com o BuckleScript, você compila para JavaScript. Então, acho que se é que tem alguma boa prática, seria fazer essa parte que você quer implementar em Reason ser uma library. Aí você compila para JavaScript e publica na NPM. Mas o contrário que é a interoperabilidade legal. Se você está fazendo um negócio em Reason, e você precisa, que nem o Christopher falou aqui, do Moment. Você, porra, tem no NPM, super testado, para que, que eu vou reinventar a roda? Aí você consegue consumir pacotes do NPM no seu código Reason também. Essa interoperabilidade de volta é a que eu acho legal. A, a para frente, há para você fazer um uma library que é JavaScript, é só compilar para JavaScript e publicar na NPM. Sei lá. É uma resposta meio simplista, mas eu começaria por aí. Beleza. Mais perguntas? Opa. Você meio que já respondeu a minha pergunta, mas é como que faz essa importação num um pacote de NPM para integrar, já que você vai ter que compilar esse OCaml para o Reason, né? JavaScript. É, é o seguinte, é, tá, eu, contei, eu contei a história pela metade, eu acho. Aí. <risos> que é o seguinte, é, tudo no fim do dia vai virar JavaScript, para um projeto de JavaScript. Existem, existe toda uma outra história aí, é que é co para compilar para Nativo, que é legal também. É, eu acredito que não seja esse o seu caso. Porque para compilar para nativo, você não usa o Bucklescript, ele compila para assembly lá e já era. E aí, aí, talvez seria esse problema de você pegar uma library da, da NPM e fazer ali. Você falou do moment, mas como você fazeria esse import dele? Então, se, se a sua história, no fim das contas, tudo vira JavaScript, aí tem um arquivinho lá que chama bsconfig, que é o Bucklescript config, é tipo um package JSON da vida. É, que você colocaria lá, moment, nas dependencies. Então, como se fosse as dependencies do package.json, você lista lá no best config e aí você pode usar uma biblioteca de JavaScript, usando umas tagzinhas do próprio Bucklescript, para você poder consumir a API. É, a desvantagem é que, ele, quando você importa uma biblioteca assim, Algumas coisas ele não vai conseguir inferir o tipo. Porque, sabe-se Deus, como está a implementação do negócio lá, é em JavaScript, não é em OCaml, então a tradução... É, né, talvez, você, talvez isso vire um ponto de possíveis bugs no seu código. Mas é, é só colocar no arquivo config. Mais perguntas? Ultimente. Primeiramente, parabéns pela tal que foi muito legal. Obrigado. É, e uma coisa que, assim, eu tenho observado principalmente na minha bolha, assim, digamos, de desenvolvimento, é uma crescente, assim, ainda discreta das linguagens funcionais para desenvolvimento web. Acho, acho que desde o Elm, por exemplo. Uh -huh. é, você enxerga que isso a é tendência se popularizar ou você acredita que vai continuar nichado como ainda é hoje? Não sei te responder, cara. Não tenho bola de cristal, cara. Não sei, não sei mesmo. Uh, eu gosto muito de Alme também. E e Alme é bem-sucedido lá no nicho dele, também. Então, tipo, quando essas coisas explodem para mainstream, eu, é, é muito difícil prever. Pode ser que não aconteça nunca, pode ser que... Pode ser que, tipo... Eu, eu acho que é, tem uma palestra do Richard... O cara, do, o cara lá do Red Note, do Elm, aquele cara famoso lá, é, é bem recente, que ele, ele tenta responder essa pergunta. Né? Ele compara o, o, a popularização assim, de, de Ruby, Python, é, Java, e, essas coisas, e ele lista, é, é bem interessante. Eu posso, no coffee, ali, te, te achar esse link e te mandar. Mas ele, basicamente... Eles, a gente só tem como olhar para trás e, e ver o que, que deu certo para o Python, o que, que deu certo para o Java, o que, que deu certo para a Ruby, o que, que deu errado para Ruby, porque Ruby deu uma explodida e depois desceu. Então, é, a gente só pode olhar para trás, prever o futuro é sempre muito mais difícil. Beleza. Agradecer mais uma vez aqui ao Zoardy. Pessoal, só lembrando que depois do evento vai ter o Happy Hour, vai ser no Hamburgueria PQ. Lembra de levar o crachá para conseguir um desconto lá, é importante que todo mundo apareça porque é um momento mais descontraído, para o pessoal poder conversar, a gente poder se conhecer, conhecer os palestrantes, poder tirar uma dúvida que agora não deu tempo, então vamos participar, vamos lá no Happy Hour. E poder beber junto também. Pra poder beber junto, claro. <risos> é, vamos fazer um sorteio aqui rapidinho. Quem quer ganhar coisas? Eee! Afinal de contas, o que a gente quer não é evento, a gente quer litrão barato e brinde, não é verdade? A gente vai, vem para evento para isso. Então, com as nossas ferramentas muito, muito avançadas, chamada sorteador, a gente vai fazer o nosso sorteio aqui ao vivo para vocês. Então, por favor, meninos... Tchan, tchan, tchan, Essa camiseta aqui é do nosso patrocinador do On The Road de São Paulo. Então, quem ganhar esse primeiro vai ganhar a camiseta e o ingresso para o On The Road São Paulo. Então, torçam aí. Deixa eu ver o segundo. O segundo é o kit da BrasilJS. E ainda depois do cofre tem mais coisa. Então, não vão embora. Fiquem aí para palestra da Dani. Ainda vai ter mais coisas. E aqui é o kit da camisetinha a brusinha da JS que estava ali que a gente mostrou. E... Aqui, mais uma camiseta do nosso patrocinador de São Paulo, que vai uh, sediar o nosso evento lá. Depois da palestra, durante a palestra da Dani na volta do COF, e depois da palestra dela tem mais sorteio de ingresso. Então, fiquem aí, não vão embora. Quem tem sorte aí, levanta a mão. Ó, oh, ferramenta auditável. Quer uma audi alguma auditoria aqui? Quem quer ficar na auditoria? Pode vir aqui. Quem levanta a mão tem que vir aqui e ver a auditoria. Ninguém? Ninguém? Que bom, né? Todo mundo confia em mim. Que coisa maravilhosa! Amei! <risos>